Duelo não é, não é coisa justa, duelo é uma briga, uma luta, até o fim da vida. Então quer brigar? Então a gente vai brigar, filha ah, da é? puta. Então quer brigar? Vamos então lá, vamos brigar. Então. Morre, seu capetolo. Ok. Agora sim, eu duelo. Eu tô preso. Ei, hey, ô, oh, ô, oh, oh, oh. respeita aí a situação aqui. Fênix, diga a Deus a é esse barco que você chama de... <risos> diga a <Deus>, esse <risos> Venceu. Não, Vencemos, troca. eu tô preso no meu próprio barco, Calone, aí, Eu tô morrendo afogado, e? Vencemos, seus lixo ah. <risos> é, é o motim, a minha tripulação tá matando, é o motim. Crash de novo, pra eu poder reabrir. Oh. <risos> eu, Galaxy e Selbit contra Felps, Marques não, e... Pera, tá, tá, não, tá, aí, Phelps, tá Phelps, bastante errado. O Selbit tá aqui no meu time. Esse sou eu quando não tomo café. Pera aí agora <risos> sim. <risos> Uma Fênix, batalha de piraciais, Fênix, eu e você de novo. Agora vocês vão ver quem vem. Vocês aguentem agora que eu vou colidir barcos, colidir não, barcos. Coruentes, colidir, colidir os barcos. Invadam eu o barco dele, tripulação, invadem Invada o barco deles. Nossa, meu Deus. <risos> invade, invade, invade, pro invade tudo. Invade, invade. tudo. Invadem. Não, não dá. Não, vai. não vai. eu tô aqui. Eu tô aqui, Fênix. Fênix, Fênix. Eu vou te mostrar. Derrotei. <risos> Matei ele! não! não, não. não, não. não, não. Matei, Ai, o Matei o capitão! Ai, Matei o capitão. Ai, tô aí, quem é que é o capitão! é a vai. guerra mais épica! Deus. Nunca entregarei não, meu barco! Não. Não. Ai, gente, o USS Eu não consigo Ai, entender tá nada, mano! Tá foda, por que o deles não caiu, o nosso caiu, velho? Ai meu Deus, o Danick mano! Oi, gente! NAAAA! Eu vou, <risos> eu vou, eu vou, eu para vou para, para o nome que eu esqueci. Ganhamos! Ganhamos! Assim, assim. Olha o barco deles perecendo perante o nosso, intacto!